hoje eu tô aqui para mais um vídeo aqui no canal, eu tô com meu pai vamos viajando para Disneyland Disneylândia da Tocolândia da da Tocotica o nome Toconica o meu pai não bem não é o parque de diversões Tocalife Park é o parque de diversões Olha dá para dar nome meu avó estou trocando vou comprar de frio não, trocamos Trocou a roupa? Trocou a É, isso aí? Que é, isso aí? Disney. é Disney na praia! Top. É calor! Então é... Disney Beach! Oh, meu pai tá ficando maluco! Disney Beach! É Toca Beach! Toca Beach! Vou voltar tá lá no início, No inicial. cadê? Vai. vai, vai! aquele negócio de ninja aí! Ih, caraca! Gostei! O que? Pô, nossa a roupa de parque! Uhum. olha bom, bom. tem pra cadeirante esse jogo, inclui as pessoas, eu acho legal isso É que... Uhum. não Pô, eu pensei é... que era comida, não tem comida? Não, é a entrada não, não, não, do... Não não, não, não, não, é logo da outra doce, logo da pipoca Oi moça, boa tarde, a gente vai querer as ingressas Tá bom, eu vou te, eu vou dar pra vocês as ingressas Inclui três sacos de pipoca né? e quatro Doce. Ok, senhor lá. Ok, a gente já tá com os ingressos. E ó, o que é isso Uma nuvem. Ah não, o mapa do parque lá. É. E eu quero andar isso aí, quero andar isso aí, o que é isso aí? Isso aí não é nada, pai. É sim uma nave, é, só ver. Não também. é uma nave, isso não é um brinquedo. Nave, nave é lá bum bum bum bum-du-bum. Mas quem é o infantil aqui? Dum, dum, quem é o infantil? Bum-bum. <risos> Aqui que nós botar cara dessa e pegar maçã. Aqui, comida. Comida. É, Aí, pipoca, é, pipoca, pipoca. pipoca isso aqui é, pipoca, não, é, pipoca. é que você quer hambúrguer. Não, aqui dentro é o quê? É algodão doce. Ali, ó. Rapaziada, <risos> algodão doce. É, algodão doce. Isso é algodão doce. Eu quero. Opa. E que come na mão assim? Eu, não, eu vou botar. A mão você vai botar isso aqui. ó aqui Ah, pra tu. Isso. Eu vou comer caixinha também. Não vai comer caixinha, já vai falar não. Ah, Eu pensei que não era comestível Banheiro do lado da comida Ah, mas tem uma pipoca ali Pop, pop, pop, pop, pop. Popcorn Não tem nada de popcorn É só de pop, pop, pop, pop, pop, pop Pop, pop Diminui a quantidade Eu vou comer também Na mão, direto assim? É, peraí, aí, tu vai comer E vai voltar pra lá, presta atenção Só não me faz comer o... <risos> tem intestino ligado ali isso, Ih, comi mais de Comi pipoca infinita, assim. Não, Deus me livre. Peraí, mas... será que dá para comer o pote da pipoca? Pelo amor de Deus, não o pote <risos> da pipoca. Não dá não comer, né? Não dá. Onde é que eu jogo isso aqui? Não, joga lá. Deixa lá com o cara lá. Devolva para o um cara. Para o um cara não. Uma mulher. Que que você vai uma... Uma... Isso daqui é um jogo. Vamos fazer juntos o jogo. Você tem que clicar. Você clica na tela e eu clico no mouse. Nem, nem clicar em <risos> você. Meu. Eu vou, eu faço, eu faço. Vou fazer o azul. azul. Não, vou deixar você ser o amarelo. Porque fica mais perto de você, tá? Ó. 3, 2, 1 e. Não, não, pai! Deu, deu ruim. <risos> não! Não! Espera então, aí, vamos recomeçar. Aí, ó. Tem que encher o balão lá em cima Não, pare! Tá o meu é muito mais rápido, é que eu vou com o dedo? É com o dedo, então eu vou ir com o dedo agora também Vai, 3, 2, um, é. Yes! Viramos juntos, não? Não, você tá triste, eu tô feliz não. Não sei uh -huh. não. Roda gigante! Eu pego o gigante No azul, azul, me bola nós. azul não, vou te botar no rosto que... Tem velocidade, hein? Tem! Ó, eu vou colocar tem bem devagarzinho Não, não, muita velocidade não ó. Não, não E que muda aí? Assim, assim, assim Com o braço levantado, pô! Vou vomitar assim, levantado, pô! Levantado, tá bom! que <risos> tá bom, Tá bom levantado? Erguido É isso aí o sol não fica perturbando, ó O sol tá parado, ó, ó O sol par com eles Para que eu tô ficando todo já Para, para, para, pelo amor de Deus, para! Faz um sonho Para. Não, não, para. Para! Isso aí? dormindo. É. Para. Não, eu tô passando mal mesmo. Tô dormindo, não. Para, para. É. Não, mas para embaixo. Como é que ele vai sair daí? Vou, vou pular. Senhor, pode sair. Era eu, né, cara? Tava vendo que eu tava embaixo, e tu tava lá em cima? Que isso? Acabou? Porra. Hum. O me chorou. Não, pai, tem mais, né? Aqui, ó Cadê aquele negócio que você tinha falado do bundum? Mas é tu falou que isso aí não era, não era coisa? Mas não, é brinquedo É um tipo um elevador Vai te levar pra outra parte do parque Ó É surpresa, hein? É, é tipo isso Na Disney tem um, não tem? Tem, tu é lembra sim é exatamente por isso que eu tô falando Tem ou não? Tem vários É, né? Aí depois tem um... Tem um primeiro tem um ônibusinho, depois tá tem um vendo? trenzinho Aí tu pega o trenzinho A E vai deixando as distrações Saímos na outra parte do que Olha lá atrás Quero Peraí, aí, mas primeiro? Aquela de infernais que você não consegue pegar nada Será é que dá pra pegar aqui no é um jogo? não quero estrela botar estrela né? Ué <risos> pé, é que eu, eu, eu, eu preciso com Uh, peguei Hihi <risos> <risos> Tem um buraco ali, mas tem que fazer esforçar. O buraco vai ganhei é um bichinho? Vou devolver. É. Não de concha, não. Vamos. Não quero de concha. Não de Não não. de concha. Não, não. Concha não. Não, concha rosa né cima Meu menino. Pera devagar Olha só de aí, E olha lá, só apareceu lá a cara dele. Sorriso verde. Ih, gente, botei de e noite E a noite? Ih, a noite é tímido E tá rindo. Aí. Isso aí, João, pessoal, tira isso aí. Turma. Eu queria aquele lá de trás lá. Aquele lá de trás, não dá pra ir, não? Aquele lá de trás. Olha, ba... sobe as cadeiras. Pra... Ah. É é Eu errei. Aí entra aí dentro, vai entrar. Como é que entra? Não tem como. Tirou o óculos da pessoa que me enxergou. Não, eu queria pegar aquele carrinho lá. Dá pra dar naquilo no carrinho? Aí, ó. carrinho aí, ó. Senhor, sai é daí. Não, meu alto, não. Não, não, eu sou vento. Não, ah! ah! não é entra não, rápido. Não, eu só botei isso só pra parar. Pra mim, não estou. Ah, tá. É. o bicho voa. Uuuuh! Eu andava nesse, era meu um miocão. É, tem um negócio aqui. Um balão com peixe dentro? Meu Deus! Parece que é um aquário bom. <risos> Como é que isso assim? Como é que ele tem a potência de voar? Ou coisa com água dentro do peixe. Eu tenho uma pedra aqui, mas mesmo assim. Aí, não, mas mesmo assim, é um... <risos> um... um balão. Mano, <risos> meu Deus, aí. Foi. É um gás aí muito poderoso. Cadê? É. É, poder. é meu. É uhum. meu? Tem uma concha, tem tá uma desenho na concha. Oi, pode tirar isso aí, pode tirar isso aí. Olha rapidinho, pai. Tá tremendo, né? Olha, tem algum segredo ali. De quê? Vai lá dentro, a gente descobre o segredo, não ganha ponto nenhum. Não dá dinheiro do, do jogo, não ganha nada. Ai, cadê? Isso é muito errado esse jogo fazer isso. Fazer o quê? Ah, tu achava que o dinheiro tem que, de, que gerar crédito pra você. Do jogo. O quê? Hum. Ah, aqui tem um diamante colorido, que não importa. E a concha. Oh, ah, oh my god. Agora eu vou tirar de você daí. Cadê você? Ela ah, tá ali atrás, não vou conseguir pegar. Oh, tchau! Oh. Oh, Sim, gostei! <risos> Parece ser, <pode>? <risos> Para que vai Sabe o que tem mais? Para a menininha? E mesmo assim, ele nem Não. Lá embaixo ainda tem outro negócio lá embaixo do... do Eu sei. Da carne de peixe. Ai, ai. E aí, e aí... Assim, e tem que mais é o quê? Não é isso. O outro lado. Nada. É não, para outro lado não, não foi, irmão. Vai, mas, mas para outro lado não foi. Não tem. Agora é o quê? A concha? Não tem nada. Não é a concha. Ah. E tem um diamante ali que eu deixei jogado que não vai servir pra nada Mas tem mais um estágio ainda no parque? Tem Olha Tem é uma forma de comida aí Comida Eu encontrei <risos> Com... pipoca Você comeu pipoca, que dá um doce não, Eu comi pipoca, pipoca voltou pro lugar Ah, eu acho que vai ter hot dog na... Nesse... Comi pipoca, pipoca voltou pro lugar, quer dizer, não mata o lugar <risos> Ai, ah, tirei meu óculos Como é que tira a foto? Você é está na cabine, aí, tira a foto. Espera daí. moço, por favor Vai botar a parte do brinquedo do, do... Meu Deus aí. Vem cá no botão pra ele mandar lá Onde ele Spice? botou? Vamos ver nesse aqui Esse aí é Isso aí, daqueles que enjolam Ó Ó Tira foto! Hum, maneiro, hein? Legal! Gostei! Gostei, gostei! Como é que para? Ih, vai morrer, Para de clicar direito, não ficar pulando, <risos> brincando, daqui a pouco vai Aqui, comida. E... para tu. para tu, tu me deixou lá e eu, eu vou falar o que você tá. Nossa, eu virou best desse cara aqui. O que, que, que você que vai querer? querer. O que? Pede pra amor. O tá tudo em promoção. O que você quer? Joguete. Óbvio, né? Cosmodox. Com o ketchup. Que isso? Um, um, hot, um hot dog diferenciado? Um dog de fruta. Voltou pro lugar. Outro, quero outro, quero outro. outro. Pegar agora? Normal. Normal, eu vou pegar um normal. Ah, bota ketchup nesse aí. Vou botar. Meu Deus. Salsicha. Ketchup. É, é, chupa, é... É, que é tipo, é. Pimenta. É quietinho tem um tomate aqui. Derramando tudo. E tem batata palha em cima, olha. É. É batata palha ou é mostrar? Sei só não rola eu... hum. o <risos> Que isso? Ah, esse aqui é um meteoro. Esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Não, tá muito Ah, se você não quer balançar, coitadinho é que a sobe e desce É ah, caiu a corrua da pessoa, meu deus do céu! <risos> pô, mas isso aí é... fundo, tirou outra né? foto foi no fundo do poço, essa aí. outra foto da gente lá em cima, ó. Vou lá. vou a foto tá bom, chega de paz, eu tô cansado não vai sair, né? não vai sair. caindo é muito desastre, né? você não sair fumosa, essa... pode Pô. pôr. Não sei como é que a gente não se machuca. Meu Deus! O que está indo no Eu botei no sol. E gente, eu vou acabando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa muito like Pouca comida esses parque aí muito rodação que tem enjoado <risos> E no próximo vídeo vai ter mais Então Inscreve no canal, tchau se Inscreve no canal que eu estava chamando meu pai pra falar algo E se inscreve no canal E tchau